Here it comes, CHAKALAKA! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no BOOM CHAKALAKA E olha quem está de volta aqui no meu canal O Cinturão das Letras, quarta edição do Cinturão das Letras Mas aí vocês me perguntam o que é o Cinturão das Letras Para quem nunca assistiu aqui são duelos que eu faço entre seleções cujos jogadores começam todos com a mesma letra. Esta será a quarta edição. A primeira edição foi letra P contra a letra L e deu letra L. A segunda foi letra L contra a letra A e a letra A foi lá e roubou o cinturão. E a terceira edição, a letra T roubou o cinturão da letra A. Então hoje quem tenta roubar o cinturão da letra T é a letra D. D de dado, D de dromedário. Vamos então, antes de começar a simulação, relembrar qual era a seleção da letra T e então eu mostro pra vocês na sequência a seleção da letra D que eu acabei de montar. A letra T tinha Azeia Thomas, David Thompson, Sky Skywalker, Jack Twyman, Jason Tatum e Carl anthony Towns no time titular e os reservas eram Clay Thompson, o outro Azeia Thomas, Reggie Theos, Rudy Tomjanovich, Odie Storp, Michael Thompson e Nate Thurmond. Agora, antes de mostrar a seleção da letra D, percebam que possivelmente, quizá, este é o melhor quinteto de titulares já montado até agora em qualquer simulação já feita por mim. Armador Luka Doncic, três temporadas pelo Dallas Mavericks, Rookie of the Year, dois All-NBA First Teams, mesmo jovem, ele é um lock no meu time titular da letra D. O shooting guard é Clyde Glyde Drexler, 15 temporadas por Portland e Houston, campeão 95, 10 All-Stars, vice-MVP em 92. Small forward Kevin Durant, pode-se argumentar que é o melhor jogador da atualidade da NBA, hoje ele está nos Nets, mas o Durant da simulação é o MVP da temporada 2013-14. Power forward Tim Duncan, possivelmente o melhor power forward de todos os tempos, Cinco vezes campeão, dois MVPs, 15 All-NBA teams. E o pivô é Anthony Davis, campeão em 2020 com os Lakers, quatro vezes All-NBA. E ele entra na simulação com a versão dos Pelicans de 2015. E passando rapidamente pelas reservas, Shooting guard Joe Dumars ali no cantinho, maior, o companheiro perfeito de Azeia Thomas, bicampeão pelos Pistons. Armador Louis Dampier, o melhor arremessador de três pontos da ABA. Antes mesmo da NBA ter a linha de três pontos, ele jogava pelo Kentucky Coronals. Agora dois pontuadores, pure scorers, o armador Ala Demar DeRozan, hoje recém-chegado do Chicago Bulls, e o small forward Adrian Dantley, que teve quatro temporadas seguidas, com mais de 30 pontos por jogo nos anos 80. Outro Ala, Dave DeBuscher, uma lenda dos Pistons e também do New York Knicks. Dois pivôs para finalizar, Mel Daniels, que fez história no Indiana Pacers na ABA, e Brad Doherty, primeiro escolhendo o draft de 86 e com uma boa carreira pelo Cleveland Cavaliers. Então já vamos aqui direto para o What If Sports, que é o site onde eu sempre faço essas simulações. Algumas coisas que eu queria falar para vocês antes de começar. A primeira é que eu faço uma série melhor de 7, e o desafiante, o time que tenta roubar o cinturão, ele tem a vantagem do mando de quadra. Então ele joga os jogos 1, 2, 5 e 7 em casa, né? O, o atual detentor do cinturão joga em casa os jogos 3, 4 e 6. E eu faço isso para dar vantagem para quem tá chegando para mexer um pouco mais aí nesses cinturões, ao contrário do que aconteceu no cinturão dos números, onde o 32 ganhou de todo mundo. E aí eu quero mostrar pra vocês o Depth Chart, né, a profundidade, profundidade do elenco de cada um dos times. Vou mostrar primeiro o da letra T, na verdade é o mesmo da última simulação, né, contra a letra A. Pausem aí se vocês quiserem ver, né, são 48 minutos somados pra cada posição, distribuídos os minutos entre os jogadores, e a simulação usei isso mais ou menos como base, né, dá mais ou menos... Isso que eu tô mostrando pra vocês. Pausem e vejam se vocês quiserem ver o da letra T. O que importa é o da letra D. E aí está, ó. Na posição de armador são 30 minutos para Luka Doncic, 12 para Louis Dampier e 8 e 6 para Joe Dumers. Shooting Guard, 26 para Drexler, 14 de Rosen e 8 Dumars. Small Forward, 30 para Durant e 18 para Dantley. Power Forward, 26 para Duncan, 14 de Boucher e 8 para Anthony Davis. E pivô, 20 para Davis, 12 para Dory, 12 para Mel Daniels e 4 para Tim Duncan. Eu criei essa regra no cinturão das letras que nenhum jogador joga mais que 30 minutos, e nenhum joga menos de 10 minutos. É entre 10 e 30, e eu faço isso para ficar mais equilibrado, né? Pra evitar que o Michael Jordan vá lá e joga os 48 minutos e desequilibre tudo. Então, vamos começar com a simulação. Basta eu clicar aqui em Play Game e começa a primeira simulação. Letra T contra a letra D. Letra D tentando roubar o cinturão da letra T. Play Game. E no primeiro jogo temos um blowout da letra D. 31 pontos de vantagem, o player of the game foi Tim Duncan, 25 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 1 toco. O time venceu o jogo aqui no terceiro quarto, ó. 38 a 16 no terceiro quarto, 22 pontos de vantagem. E aí a letra D, que venceu os 4 quartos, conseguiu dominar e, e, e confirmar a vitória. Vamos às estatísticas, os destaques, pela letra T. O sextinho foi o Klay Thompson do banco, 13 pontos, David Thompson, 12 pontos, Azeia Thomas, 10, e Jack Twyman, 10. Foram os únicos jogadores que passaram a barreira dos 10 pontos. Pela, pela letra D, os vencedores, temos 25 pontos de Tim Duncan, que eu já falei, né? 16 pontos, 9 rebotes e 7 assistências de Luca Doncic. Flertou com o um triple-double. Clyde Draxler, Clyde muito bem. 11 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Um double-double de 16 pontos e 10 rebotes para Anthony Davis. 11 pontos de Adrian Dantley, vindo do banco... Uma vitória esmagadora da letra D, que faz 1x0 na Série Melhor de 7. Vamos para, então, o segundo jogo. A letra D continua jogando em casa e ela já vence a Série por 1x0. Vamos lá. E a letra D vence de novo em casa, 116 a 102 com um belo segundo quarto, né? 37 a 17 Luka Doncic, Player of the Game. Vamos ver os destaques pelo time perdedor. O sextinho foi Rudy Tomjanovic que futuramente seria treinador do Houston Rockets, 19 pontos na partida, 13 pontos para o Azeia Thomas, do, do, do Pistons, né? 12 para o Jason Tatum, 12 do banco para Odie Storp, e pela letra D, pelos vencedores, 24 pontos, já falei mais uma vez do Luka Doncic, 22 pontos e 7 rebotes de AD. 13 pontos de Duncan, 12 pontos de Durant, que está modesto nessa série, 14 de Dentley vindo do banco, 10 de Louis Dampier acertando uma bola de 3 pontos, eu falei que ele era bom bunda da linha dos três. Então temos 2 a 0 na série para a letra D, e vamos para o terceiro jogo. Mas então, antes do terceiro jogo, eu troco o time mandante e o time visitante, porque agora quem joga em casa é a letra T. 1, 2, 3 e... Play Game! E a letra T vence em casa, não deixa a letra D abrir 3 a 0. 129 a 122. Carl Anthony Towns, o melhor do jogo, 24 pontos, 15 rebotes e 6 assistências. Bela partida do Catman. Vamos ver os destaques. Pela letra D, agora sim o cestinho é Kevin Durant com 21. Doncic e Duncan, 18. Drexler, 17. E do banco, Dentley, 10. E pelos vencedores, primeira vitória da letra T, além daqueles números absurdos do Carl Anthony Towns. 17 do Tatum, 11 do Azeia Thomas do Pistons, 18 de Jack Twyman, 14 do Clay Thompson, 13 do Azeia Thomas Baixinho, 12 do Nate Thurman, 10 do Worry Storp. Bela vitória coletiva da letra T, que desconta 2x1 agora para a letra D. Vamos para o jogo 4 mais uma vez na casa da letra T. Teremos um empate... Não temos um empate. 120 a 115, vence fora de casa a letra D e abre 3 a 1 na série. Luka Doncic, Player of the Game, mais uma vez, quase um triple-double. 29 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Vamos ver, vamos ver os stats dos vencedores. Além do Doncic, 24 pontos e 7 rebotes de Clyde Drexler. 15 pontos, 8 rebotes, 6 assistências de Kevin Durant, 2 bolas de 3. 13 pontos do AD. E os perdedores da letra T? Jason Tatum, um cestinho com 20. Azeia Thomas... O baixinho do Celtics, 17. Azeia Thomas do Pistons, 13. Clay Thompson, 14. 3 bolas de 3. 12 para Carl Anthony Towns, double-double com 10 rebotes. 10 para Ori Thorpe. E a situação começa a ficar muito complicada para a letra T, que agora perde por 3 a 1 E vamos inverter novamente o, o mano de quadra. E a letra D pode fechar a série em casa. Será que fecha? Vamos para o jogo 5. A série está 3 a 1 letra D pode fechar a série em casa. E não fecha, temos uma reviravolta. O jogo que poderia ser o da eliminação. A letra T vence fora de casa, 116 a 108. E o player of the game é Jack Twyman, 27 pontos e 8 rebotes. Mas que bela surpresa, bela vitória fora de, fora de casa. Além do Twyman, 15 pontos de Towns, 17 com 3 bolas de 3 de Tatum, 12 de Azeia Thomas, baixinho. 10 de Rudy Tomjanovic, 8 pontos, 5 rebotes e 14 assistências do Azeia do, dos Pistons. Uma bela de uma, de uma vitória para a letra T, que evita a eliminação e a, e a perda do cinturão, pelo menos nesse momento. Pelo time derrotado, 26 pontos, 10 assistências de Doncic, 15 pontos de Durant, 12 pontos, 10 rebotes de AD, 11 pontos de Drexler. Team Duncan tem sido discreto né, nessas simulações. Então temos nesse momento 3 a 2 para a letra D de Dado. Invertemos mais uma vez o mando de quadra para o jogo 6. Agora a letra D, se quiser fechar, tem que vencer fora de casa. Se a letra T vencer, tudo empatado em 3x3. 3. Vamos lá? Play Game. Teremos jogo 7! Letra T vence 127 a 116 jogador da partida é do time derrotado. Acontece isso poucas vezes. Aconteceu na, no terceiro cinturão também. Luka Doncic, mesmo derrotado, foi o jogador do jogo. 23.6 pontos, rebotes, 13 assistências. E o time fechou o jogo no último quarto, ó. 44 a 32. Destaques dos derrotados, da letra D. 20 pontos, 13 rebotes de Duncan, 18 de Durant, além do Doncic, 14 do AD, 10 pontos do Dantley. E dos vencedores... 24 pontos de David Thompson, temos muitos pontuadores do banco, 18 do Clay Thompson com 4 bolas de 3, 13 do Azeia Thomas Baixinho, 11 do Thurmond, 10 do Oristorp, Ney Thurmond com 16 rebotes em 19 minutos na partida, que bela partida de Ney Thurmond. Então agora temos 3x3 na série, vamos para o jogo 7 decisivo, que vai ser na casa da letra D. Se a letra T conseguir vencer, ela vai virar um 3x1 para 4x3, a la Cleveland Cavaliers em 2016, hein? Jogo 7, na casa da letra D. Vamos ver se a letra D rouba o cinturão da letra T, e eu achei que ia, porque o time titular era muito forte, ou se a letra T mantém o cinturão, dos números. Dos números não, das letras. E com um placar baixíssimo, a letra D rouba o cinturão da letra T, 4 a 3 na série final, não tivemos uma virada histórica, primeiro quarto, 35 a 14, e aí o time manteve a, a vantagem até o final, Luka Doncic, Man of the Match, 18 pontos, 9 rebotes, onde assistências, é quase um triple-double. Pelos derrotados, só Tatum com 15 e o Tom Janovic com 10, passaram da barreira dos 10 pontos. E pelos vencedores, 15 pontos, 10 rebotes do Duncan, 11 pontos de Durant, 10 pontos de Louis Dampier, com duas bolas de 3. A letra D rouba o cinturão. Então, pela quarta vez, temos... Na verdade, pela terceira vez, temos um cinturão roubado, né? Quando ele começou, ele não era de ninguém. 4 a 3 vence a letra D. E então, no próximo, no quinto cinturão, a letra D vai tentar defender o seu cinturão contra alguma letra que eu vier a decidir daqui pra frente, inclusive... Aceito sugestões. Só quero evitar a letra J, porque vai ser um time muito forte. Caso o J de Magic Johnson, de LeBron James, de Michael Jordan, <risos> venha a vencer o cinturão, talvez eles nunca mais percam. Valeu, então, quem acompanhou mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca, a letra D, roubo o cinturão. Muito obrigado a quem assistiu mais uma vez aqui no canal. Antes de acabar, então, eu queria voltar o que eu falei no vídeo passado da contagem regressiva para os 500 vídeos. Esse aqui é o vídeo 483. Então, depois desse vídeo... Faltarão apenas 17 para a marca histórica de 500 vídeos aqui no Buxa Calaca. Estou aceitando sugestões, estamos na off-season. E digam alguma ideia de vídeo que vocês têm aí, que eu sempre anoto e várias delas eu levo em consideração posteriormente. Grande abraço, então, quem não é inscrito aqui no Buxa Calaca, se inscreve, somos mais de 84 mil. E dá like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é legal. E nos vemos daqui a alguns dias aqui no canal. Até lá.